Meus amigos, vocês já pararam para poder pensar se o novo jogo da Netherrealm for sim o um Mortal Kombat mas não for um Mortal Kombat jogo de luta como nós estamos acostumados ali e sim uma coisa um pouquinho diferente? Pois é, meus amigos, nós tivemos aí alguns indícios há um tempinho atrás que podem reforçar um pouco essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês e tivemos também um rumor que surgiu recentemente lá do Forchan. Então, eu já aviso logo que isso daqui tudo vai ser rumor e especulação. Vocês sabem que Forchan é terra de ninguém. Tanto é que nós tivemos o exemplo aí na semana passada Nós comentamos rumores aqui Eu disse pra poder não elevar a expectativa E acabou que nós não tivemos nenhum jogo realmente revelado No The Game Awards 2021 Mas isso daqui é bastante interessante Eu quero muito saber a opinião de vocês Saudações delícia, eu sou Caio Nobre E vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat Nesse canal delicioso aqui Porque a novela do próximo jogo da Netherrealm Continua, meus amigos Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem para poder comprar o seu energético em pó na ProPlay Energy galera sim, acabou a promoção especial do mês de novembro mas vocês ainda têm o cupom de desconto de 20% aí do Meia Lua para poder comprar esse energético delicioso lá coqueteleira, boné e muito mais que o site tem a oferecer link aqui embaixo no primeiro comentário fixado acessem lá e curtam porque o negócio é da hora demais rapaz então vamos lá galera, o que que tá acontecendo? Antes de entrar no rumor propriamente dito aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito Vocês se lembram que não tem tanto tempo assim, na verdade eu nem lembro exatamente quantos meses ou quantas semanas tem isso Mas aconteceu da Netherrealm ter postado em um certo período aí pra trás Que eles estavam procurando pessoas para poder trabalhar em um jogo ali deles, uma nova IP e tal que não tinha relação com seus jogos de luta que eles estavam preparando seria uma coisa nova, uma coisa diferente, vamos dizer assim isso deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha porque assim Netherrealm é uma empresa que produz jogos de luta, é o forte dos caras temos aí Mortal Kombat, né que é o carro chefe da empresa e a gente teve também o Injustice, que foi um jogo que, poxa, não fez feio também né? o jogo é muito da hora eu pelo menos gosto pra caramba do que eles fizeram com o negócio ali tanto em termos de gameplay, mecânicas, personagens como eles fizeram, cada um ali e também a história, mano Porque a história realmente é muito da hora do Injustice E eles fizeram de uma maneira que eu achei, assim, excepcional E aí a gente para pra poder pensar Mas caramba, o que, que a Netherrealm poderia produzir em termos de jogo que não é um jogo de luta? E aí se vocês pararem pra poder pensar um pouquinho Com relação ao próprio Mortal Kombat aí mesmo Acho que vocês vão ligar os pontos e pensar que o Shaolin Monks, ele não é um jogo de luta, entendeu? Ele é um jogo de ação e aventura, com elementos de RPG aí, onde a gente vai evoluindo nossos personagens, vai ganhando experiência, comprando combos, habilidades, vai liberando fatalidades e tudo mais. Então, assim. Isso casa com essa proposta de eles estarem produzindo um novo jogo, eu lembro de terem falado sobre eles estarem fazendo algo relacionado a FPS mas eu não tenho tanta certeza, vocês podem me corrigir nos comentários ou até complementar mesmo se realmente foi este o caso, mas aí nós vamos para este rumor que eu quero trazer para vocês que saiu recentemente no 4 se liguem nisso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou lendo aqui na íntegra e depois a gente comenta um pouquinho a respeito Ó, Netherrealm Studios está se preparando para poder entregar o seu próximo jogo O título em questão não será um jogo de luta e o time irá usar essa ideia para o próximo Mortal Kombat que será um jogo spin-off, um sucessor espiritual do Shaolin Monks, onde mais uma vez nós teremos aí Liu Kang e Kung Lao sendo os protagonistas Só que desta vez nós teríamos aí Liu Kang, deus do fogo aparecendo E o Great Kung Lao que culmina no quê? naquele final do Mortal Kombat 11 ali, onde o Liu Kang vence, ele faz aquele reset no tempo lá e acaba parando naquela linha temporal onde o Great Kung Lao ainda está vivo, entendeu? E aí eles estão partindo dessa ideia aqui para poder comentar acerca desse Shaolin Monks que se a gente parar para poder pensar, até que faz sentido, cara, a gente pegar Liu Kang, Deus do Fogo ali e Great Kung Lao e colocá-los como protagonistas aí de um novo Shaolin Monks alguma coisa do gênero, e eles colocando também esse jogo como um possível spin-off aí E eles... Eles continuam dizendo aqui o seguinte ó, que seria mais como um soft reboot do título Shaolin Monks, a gente tá acostumado, e não exatamente uma sequência, isso aí é lógico porque é uma dimensão diferente né, uma linha temporal diferente. Ele terá uma história original e será considerado um prequel do primeiro jogo da série, por enquanto o título permanece sem nome e eu não tenho certeza se eles irão usar o nome Shaolin Monks ou não, e aí ele termina se despedindo da galera aqui e desejando boas festas pra todos, e assim cara, essa ideia ela é um tanto viajada, vou ser bem sincero aqui para vocês mas alguns pontos que eles mencionam aqui Até que fazem bastante sentido para eles criarem uma continuação Na verdade uma continuação não, né? Um spin-off, como eles disseram aqui Do Shaolin Monks Para a gente poder ter uma abordagem dessa história Do Liu Kang, Deus do Fogo Com o Great Kung Lao naquela linha temporal Onde ele vence o Tsung Justamente para a gente poder ter de volta também Um jogo no estilo Shaolin Monks De ação e aventura com elementos de RPG aí Que a gente tanto quer ver retornando, entendeu? Então assim, não seria exatamente um remake do Shaolin Monks Como a gente espera ver aí no futuro, mas um novo jogo sim, totalmente repaginado com mecânicas bem atuais desse tipo de gênero trazendo os personagens que a gente já está acostumado, que é o Liu Kang e o Great Kung Lao obviamente com novos poderes, novas fatalidades, novos tipos de movimento então assim, eu acho que essa ideia é foda pra caramba por mais que ela seja bizarra como eu comentei eu acho que faz um pouco de sentido sim E os fãs da comunidade de Mortal Kombat Eu acredito que ficariam bem satisfeitos com isso também, rapaz Seria um presente legal para esses 30 anos da franquia E como eu comentei com vocês anteriormente naquele vídeo lá, né De qual seria o melhor Mortal Kombat para poder comemorar esses 30 anos Eu ainda acredito que eles poderiam vir sim Com o Mortal Kombat 12 Sendo um jogo de luta e tudo mais Porque eles também fomentam esse cenário competitivo entendeu, Com seu jogo de luta e tal E visto que o Mortal Kombat 11 Terminou da forma que terminou Eu acho que esse processo De um Mortal Kombat Shaolin Monks Novo assim, não seria a prioridade Agora, justamente porque o jogo de luta, como eu acabei de falar, ele movimenta muito o cenário competitivo para Netherrealm e isso quer dizer o que pra Warner, principalmente, né? Mais dinheiro. Então assim, eu ficaria muito contente se viesse aí um Mortal Kombat 12 e sei lá, um pouco mais pra frente, eles trouxessem pra gente um Mortal Kombat Shaolin Monks aí nesses mods que o cara tá comentando aqui, justamente pra gente poder ter esse jogo de volta e curtir um jogo diferente na franquia Mortal Kombat, um RPG de ação e aventura com elementos de RPG como a gente tem comentado aqui, entendeu? É bem complicado isso acontecer pessoal, vou ser bem sincero aqui Mas eu quis trazer essa ideia, esse link pra gente poder comentar Porque imaginem só como seria da hora a gente jogar um game de Mortal Kombat no estilo Shaolin Monks com o Liu Kang Deus do Fogo e o Great Kung Lao também. Pensem só com a tecnologia que nós temos hoje disponível, a Unreal Engine 5 aí chegando com força e tal. A gente fez aquele videozinho do Matrix mostrando para vocês o potencial desse motor gráfico aí. Imaginem um novo jogo na The Realms, seja um Mortal Kombat 12 ou até mesmo um Shaolin Monks nesse estilo que eles estão comentando aqui, utilizando essa Engine. Meu amigo, o futuro ele é bastante promissor, galera. Mas. Agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo aí agora, o que, que vocês acham disso daqui que foi comentado, rapaz? Vocês acham que daria certo... Um spin-off, um sucessor espiritual do Shaolin Monks com Liu Kang, Deus do Fogo e Great Kung Lao como protagonistas. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, se para vocês venham ao é um Mortal Kombat 12 mesmo ou alguma coisa um pouco diferente aí. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou dar uma a vez de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês, até mais e fomos, pessoal.